Ah, e aí, garotão, menininha, meninona, <risos> como se dá a verdade como habilidade de ver ante e perante e diante da particularidade como habilidade de ter partes pessoais, caminhos e maneiras de interpretar o mundo condicionados ao ambiente e aos fatores desse ambiente como a ameaça, como a agressividade, como a reatividade e a própria sobrevivência. Como os níveis de estresse influenciam esses níveis reativos da particularidade da própria percepção dada como a verdade. Influenciando a habilidade de ver o formato da reação e expressão do fundamento e condição do indivíduo que condiciona sua mente sua forma, seu formato, suas ações, seus sentidos e com isso constitui efeitos interativos inflamados, gerando com suas reverberações, emoções, sentidos danosos a expressão, a forma, formato, a ação, a condição, a expressão e até a verdade íntima do indivíduo. Em intimidade em fluxo, em reação e atuação do mesmo. Um ser atuante que, por sua vez, percebe a forma e o formato de si, mas não entende porque reage de maneira inflamada à opinião de quem ele mesmo não dá importância, relevância, correspondência, fluência e maneira, assim como método, para ser. Tem como verdade absoluta o outro ou o que o outro diz, como um ataque, como um ferimento, como a justificativa da objeção ou não objeção àquilo, porém, sendo rebelde, reativo, birrento, ao invés de adulto e um ser que agencia dando credibilidade ou não ao aspecto exposto, à condição aferida ou ao que é dito ao indivíduo. Deste modo, temos o um modelo de aplicação e expressão. Temos o ser que não se importa e se porta, tendo uma postura coerente à sua verdade e dizendo respeito à sua opinião. Mas aí, além do fato de ser uma opinião e caber a mim a capacidade de atribuir razão, lógica, fundamento, verdade, expressão, condição e, qualquer que seja os fatores, eu desejo perceber, eu desejo ser, eu desejo fundamentar, eu desejo expressar, eu desejo. Desejar. eu desejo vivenciar a minha habilidade de ver, amadurecer a minha verdade, amadurecer a minha versão, trazer veracidade, trazer uh, pesatidão, trazer correspondência a essa particularidade da própria percepção e as propriedades de urgência das características que estabelecem Regras para essa verdade como virtudes e não dogmas, crenças, traumas ou reações na defensiva dadas como regras de conduta em seu subconsciente. Você pode transpassar, transmitir, transtornar. Você pode reagir, você pode aceitar. Você pode poder, você pode liberdade. Mas de nada adianta todo esse poder ou todo esse aspecto se, na verdade, você não é o retentor, detentor e ser que expressa sua verdade como verdade, como ação, como reação, como estado. Dessa maneira, temos a maneira, o formato e a formatação do que é ao ser e indivíduo. Um ser, um ser em indivíduo, indivíduo, não uh, representante coletivo, não o ser que aceita tudo como verdade absoluta, não ser que suporta tudo, não ser que tem que suportar tudo, não. Um indivíduo, um indivíduo em expressão. Deste modo, temos um modelo de aplicação, ação e reação que não precisam ser utilizados como os únicos modelos existentes. Você pode se acalmar e dizer: essa não é a única reação possível. Essa é uma versão da verdade que está sendo exposta pelo outro. Essa é uma maneira de enxergar a realidade e fazer da minha realidade algo realista. Este é o formato e a forma. E a formatação do que é coerente, do que é específico, da própria propriedade, da especificidade como conduta. Da própria subjetividade, do entendimento das motivações como vida, como liberdade, como amor e como respeito. E assim vivemos, e assim somos, e assim seguiremos. Paz, seres.